Você já ouviu falar em espirulina? O nome pode até ser esquisito para alguns, mas para outros é uma opção de renda e evolução na pesquisa dentro do agronegócio. A espirulina é uma cianobactéria e alguns especialistas a indicam como um suplemento alimentar. A reprodução da espirulina é feita em uma propriedade rural aqui do estado e a nossa equipe foi conferir como é esse trabalho. Esses tanques de água dão a sensação de que estamos num pesqueiro, né? Mas não é bem assim. E se eu te contar que aqui são produzidas algas para alimentação? Pois é, mas antes vamos conhecer quem idealizou toda essa estrutura. Foi a ideia do Matheus, esse jovem empresário agrícola. Quando era adolescente, ele jogava futebol no time profissional do Atlético de Madrid, da Espanha. E foi lá que ele conheceu a espirulina, uma alga que pode ser utilizada como suplemento alimentar. A espirulina ela trabalha para o bom funcionamento do organismo de maneira completa. Então é onde a espirulina ela vai trabalhar ativando o seu metabolismo, onde ela vai trabalhar na sua atividade imunomoduladora, ela vai ativar o sistema imunológico, fortalecer o sistema imunológico. Né? Então tem diversos estudos que comprovam a espirulina para a melhora da saúde, né? a melhora do funcionamento do organismo como um todo. Foi nessa propriedade em Diamantino, na região central do estado, que o Matheus começou a produzir a espirulina. Ela nada mais é do que uma bactéria e recebe o nome de cianobactéria, ou pode ser chamada de alga também. Mas não é aquela que é usada em pratos da comida japonesa, não. A espirulina é reproduzida nos tanques de água e vai para o laboratório, onde é feito todo o processo de retirada das bactérias da água até chegar na consistência pastosa, como nessa imagem. Toda a tecnologia foi desenvolvida exclusivamente pela empresa. O local é estratégico. O motivo? O clima da região. Segundo estudos, é o melhor local para a produção em grande escala da espirulina. Quanto maior a qualidade do processo de cultivo, maior vai ser a velocidade da reprodução da espirulina. Então, como nós conseguimos atingir uma qualidade extrema no nível da espirulina, a sua velocidade de reprodução foi muito grande. Hoje, por exemplo, a cada sete horas a nossa espirulina duplica de quantidade, devido à sua qualidade de produção. Foram oito anos de pesquisas até os resultados comprovados pela empresa. Com a tecnologia aplicada, a produção de espirulina é de 1 milhão e 400 mil litros por dia. A pesquisa é o segredo para o desenvolvimento desse projeto, que está alinhado à tecnologia. O Matheus acredita que a produção da espirulina é uma inovação para o agronegócio e uma promessa para o futuro da alimentação. Por hectare, a espirulina produz 400 vezes mais proteína do que a carne vermelha, a espirulina produz 40 vezes mais proteína do que o milho e 30 vezes mais proteína por hectare do que a soja. A espirulina ela trabalha como um bioativo no organismo, onde tem diversos estudos científicos que comprovam que a espirulina ela trabalha para o bom funcionamento do organismo de maneira completa.